A UFSM e a Universidade Franciscana iniciaram no dia 4 de maio a realização de exames para diagnóstico do novo coronavírus. A estimativa é de que sejam realizados 150 testes por dia. A equipe é formada por profissionais com experiência em biologia molecular: professores, técnicos, acadêmicos do, dos cursos de pós-graduação e a graduação da UFSM, do USM, e da Universidade Franciscana. O trabalho atende demandas da região central e do Estado. Profissionais da linha de frente da Covid-19 com suspeita de contágio também serão atendidos. O trabalho da equipe consistiu na elaboração dos POPs, que são procedimentos operacional padrão, e a partir do recurso financeiro oriundo do Ministério Público do Trabalho, foi possível fazer a aquisição dos produtos que serão utilizados para a realização dos testes. Os nossos testes passaram por uma validação interna e estão sendo validados pelo LACEI, onde nós enviaremos amostras e será feita uma contraprova. A partir de então, nós seremos referência para o LACEI para a realização dos testes na região. A iniciativa é um esforço conjunto entre a UFSM, o Hospital Universitário de Santa Maria, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e empresas parceiras. O sucesso desse trabalho só foi possível graças à dedicação, o comprometimento e a competência dos biólogos, biomédicos, farmacêuticos e veterinários que em 30 dias se organizaram para a execução desses testes.